Oi pessoal, tudo bom? É, eu vou trollar o Thiago hoje, eu vim no mercado né? e eu vim com o carro dele, a caminhoneta dele e ele não gosta que eu ando, porque a caminhoneta tá sem seguro e, e eu já bati ela um tempo atrás, né? Então ele não gosta que eu ando com ela muito, mas eu tive que vir no mercado e não estamos podendo sair de casa todos juntos, né? Então eu vim no mercado sozinha e eu vou ligar pra ele e falar que eu bati a caminhoneta já avisei que vai dar merda isso Será que ele vai ficar bravo? Eu vou ligar aqui pra ele E vou ver se ele vai cair Vamos ver, né? Ó, tô ligando aqui E vamos ver Não tá nem chamando. Sou chamada. Tá sendo encaminhada para cá. Ah, não acredito. Tá desligado. Vamos tentar de novo. Tá chamando. Oi. More. Tem como você dar um pulinho aqui na frente do mercado? Se eu consigo dar um pulinho? É. Não. Eu tava entrando aqui no mercado e um carro desceu e pegou a lateral da caminhoneta. Você não é louca? Tô falando sério, amor. E o cara tá brabo e eu tô nervosa aqui, eu tô tremendo. Você não consegue vir aqui rapidinho? Como que é, aí? Você não consegue vir aqui rapidinho? Eu tô tremendo. Que lugar que você tá, velho? Que, que, que jeito tocar é com teu carro? Você tá de brincadeira. Amor, rapidinho. Corre, eu tô nervosa. Carregou o carro, velho? Ah, ele não tá andando. Eu acho que entortou a roda. Meu Deus do céu. Amor, corre aqui não, rapidinho vai. na frente do mercado. Tá todo mundo aqui na frente. Eu vou tirar o Cauê do, do banheiro aqui. Eu vou levar ele lá. Minha mãe já vou, então. Ah, amor, até você chegar, você for levar o Cauê lá... Amor, tem que ser rápido. O cara tá bravo comigo aqui. Ué, deixa eu falar com ele aí, então. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Não, ele não vai querer falar. Ele tá super bravo. E eu tô tremendo. Amor, tô... por favor. Eu tô, véio, eu tô Você tá de brincadeira, Vai ser é a boca que eu não dia, mano. Amor, rápido, amor. Tô, tô nervosa, amor. Tô tremendo. Gente, eu desliguei. <risos> Coitado. Vamos ver se ele vai ligar. Ele falou que ia levar meu filho lá na minha sogra pra ele ver. Vou ligar de novo. Ai, gente, será que eu falo que já é trollagem? Vou ligar de novo. Ele tá ligando, ó. Amor, você já tá vindo? Vem, que lugar que você tá? Na frente do mercado. Espera aí, que eu tô ligando pro meu pai pra ele vir pegar com o então, meu. Amor, rápido! Amor, eu tô nervosa, amor. Ele tá... o, o rapaz tá bravo. Manda tirar um pouco aí, velho. Amor, ele tá bravo, acabou com o carro dele. Você tá louca, Thaís. Tá você tá louca. Amor, eu tô tremendo, amor. Eu fui entrar no mercado e ele tava descendo. Amor, é, eu não sei... Por que tava descendo daí? Ué, amor, eu tava subindo aqui no mercado e fui entrar dentro do mercado e ele tava descendo. Mas eu vou não encontro a mão? Não, amor, eu tava subindo e ele tava descendo. Eu tô aqui no Cidade de Canção. Ah, primário, que pariu? Amor, é. corre, amor. Acabou, destruiu tudo à frente do carro dele e a caminhoneta tá com tá, a roda tudo torta. Ó, vai, Que carro que é o dele? Ai, eu não sei. Um, um Jetta, um Cruze, eu não sei. Você tá falando a roda, aí. John, chega aí. John, chega aí. Que moranda. Gente, que dó, que dó. <risos> Gente, eu vou ligar já e já falar que é trollagem, porque senão ele vai levar meu filho lá no meu sogro. Vou ligar. Agora ele vai nem me atender. Calma, oh, meu Deus, eu não tô aqui do momento. Que demora, amor? Baixa o que sai logo. Amor! Quem é aquele? É trollagem.